Gente, eu baixei o GG, mas nem sei usar porque tá em inglês Capitão Gordola, sabe o que, que eu no seu lugar ia pensar, mano? Ó, o aplicativo tá em inglês, mano Então eu vou bugar meu cérebro E vou dar um jeito de aprender as palavrinhas em inglês que tá lá no aplicativo Eu no seu lugar ia fazer isso Por Exemplo, exemplo, tô lá no aplicativo que é em inglês Gold, é ouro Exp, experiência CS, Counter Strike Mano, o Renatinho caiu pro Diamante, que que é isso? Olha, Te tamo contra o Bonner, mano Ixi, tem um ali que chama Lorde Zeca, será que é o Zeca? Assim? É, mano Ah, mano, o Viegão estardou na minha jungle, os cara é cabeça de mamão demais, mano Eu ia ali agora Ó, se esse Urgot morrer, galera, é 100% culpa <risos> do Viego, mano Mas dificilmente ele morre Ó, oh, eu firme, hein, mano. Ah olha lá, graças ao Viego, ele matou o top laner dele, olha que benção. O foda é que tá muito ruim a Wave, hein, mano, mas eu vou ser paciente. Ó, oh, se eu guardar, não vai... me viu. Calma, calma, calma, calma ele não, ele não me viu. Ah. Consegue tirar a barreirinha, o negocinho dele? Ah, ele tá muito safe. <coughs> Ó, oh, tô indo, tô indo. Boa, que inola, God. <coughs> Vou bater pra nossa. Oh, ó, quer ir nele? Quer ir nele? O que você acha? Não, não, não, não, né? Ah, eu, eu vou tirar eu vou, o Ward mas... primeiro. Não, melhor não. Vamos ficar tranquilo. Pra dele. Acho que eu vou ir de novo, Quindinho. Só pegar esse aqui, ó. Ai, olha onde tem um Ward, mano. Pum! Ai, ah, ah! e aí, e aí, galera? Foi pra salvar ou o quê, mano? E aí, mano? Foi pra dar KS Não, e aí, família? Como é que foi esse esquema aqui, velho? Cara, que esse foi um KS puro aí, velho. Se não é que quiser matar ele, acho que dá. Ele tá nível 5. Mas de baixou, spawn, humilhada. Acho que eu vou gente. Aqui. Ah, Nossa, ah, uma ah, bom, ah, ah é. Esse é mal bom, velho. É um suem. hein? Acho que ele só sai, quindinho. Perfeito. Boa, garoto. sair Ó, ó, oh, oh, continu tô continuando, tô, continu tô continuando aqui, Kindim. Oh, meu Deus! Marquinhos! Pera aí, o que, que aconteceu? Você me sabotou? Cadê o Riven? Ele é da mata. Sabotei, <risos> mano. Pô, bateu o Kindola, família. O aplicativo da galera, beleza? Ó, tô chegando. Acho que essa tá Mas eu tô. Ai. Dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar. Pode ah, jogar, bora, bora, vambora Relaxa, mas quem tá morto? Uh, merda. Eu podia ter deixado, mas vamos lá, vamos ir. Se tu cobrar isso daí, herói. Mano, eu mato, peguei, eu mato. Aí, tá mudo. Ah, legal, legal. Aí é foda, eu tô pegando as kills tudo ou o quê? Eu tô garantindo, eu ah. acho, né? Ah, pode garantir, pode garantir. Safe, safe, safe. O aqui é maluco, tá? É o top 1 do mundo, né? Não, qualquer não. Ex -top mas, um não. Ex-top 1 do mundo, viu? Ah, é? Ex-top ex 1. A ah, de ex eu entendo. Vou meter o louco aqui, família, foda-se. Mano Ó, o Viego tá começando a subir, hein, velho Não vem não, doidinho, eu tô online, não vem não, mano Esse Viego aqui também, pra pagar de gostoso, vai tomar, mano Ai, né, a ult demora 3 horas, velho hum. Eu, Vamos eu ir não vou aqui, agora a oh, dá, dá pra eu fechar isso aqui, velho Dá, dá, dá, dá, dá bum, bum, bum, bum. Bum. Tá, Peguei tá voltando aí pra cima. ai ah, tô Me largaram. Marcos Meu Deus, já deixou o Me largaram, ficar. véi. O Renati não tava fechando os caras, mano? Porra, fecharam. Ah, Meu Deus. Me Deus. Também, cara. Meu ai, Deus, pode... véi. Trollamos, mano. Largou o Renato, mano. O Mano Renato. Logo ele morrer. Se ele tiver ult. Será que ele tem ult, véi? Tem como ele ter outra? Eu acho que... É. Morrer, é. safado. Tá. Ah. Ó, vou pegar o portal do bardinho aqui, ó, dos cria. Agora tá ela tá sem. Tem R, que não é Deu um daninho aí. Caralho, cadê o sonho, velho? Cadê o Caralho, ele tava aqui, velho. Safado. É... Ah, ele flecha. Foi... Flecha os dois. Morreu, filho. Ai, nice, nice busca. caralho. É o canhão, eu né, pai? É também. Que ah. isso? Pois aí, é em busca do top. Seguei, por isso É, é em busca, filho. Quero buscar de volta. Se eu vier que fosse safado, ele me mata aqui, velho. Ah, sim. Mas tá bom. Sim. Sim. Sim. Tá rolando pontada um aqui, ó. Vai valendo 600 golds, cara. Ai. Ai sim. Saudade dessa gemida, hein, mano. Pelo amor de Deus. Ixi. Sem flash, né, menino. Pelo tá, amor, que doidão. Tá. <risos> vou abrir esse mid agora. Cara, que poque poque aqui é, mano. Pelo ponto bom, mano. Uai, mano, não dá pra nós fazer um adocicado aqui, não? Acho que eu empolguei, hein, Natinho. Ai, trolei esse pá. Deixa eu falar my bad aqui. Office Falsificador 01. Ele falou: Por que você tá com a camisa do Japão? Tá dando. Ah, o Viena apagou. Mas acho que ele perguntou se eu tô dando o cu <risos> japonês. Tô, <Toma, risos> paisão. como é que você descobriu? Deu pra ele perceber, Natinho. Caraca, eu deixei eu na cara também, né, mano? Ah, deixei na cara, galera. Deixei na cara, Ai, meu velho. Meu Deus. Eu tô porra. Esse cara tá mó inteligente esses dias. Ah, eu também deixei da cara. Pega ele, não, não. Acho que pega, mano. Eu sou folgado. Ah, eu deixei da cara aqui de. <risos> eu que <risos> sei, velho. É a primeira vez que tá no canal, <risos> mano. Ó, oh, que é esse folgadinho aqui? <risos> eu tô tô descer. Bora, bora. Tem aí! Tá? Toma. Ah, sim! Talvez eu. Pega! Pega! Ei, ei menina! É. Olha, o José falou, ele deve dar também porque reconheceu de longe se pai. Verdade. Bem que o Renatinho falou também que tava na cara e tal. Verdade, né? Ah, mas não, você sabe, mano, pode né? deixar na cara também, né, mano? Deixou, deixou o Renatinho entregar ele. Ele que O cara quer contestar todos os objetivos, que porra é essa? Ou não, não Guilas? Já roubei a já. <risos> Deu 700 de dano, mano. Porra. Uhum. Vou de folgado aqui, mano. De folgado poxa. também, putz. Bora aqui, enganar. God, God, God. Cara, eu tô sentindo que esse meu greve tá dando mais dano, mano. O pink Genuard. aqui. Né? Dá pra fechar ela, hein, mano. Eu busco. Dá pra dar dá pra dar Vou precisar... Sony. Ai! O posicionamento eu te é ajudo, te Eu ajudo, te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, tá safe. Matamos então. Mano, o Renatinho tá com uma bomba nuclear no cara aí. Tá. É, foi mano, o melhor, bagulho, melhor foi dano. ele. Vai, esse é. Paco matou. Tá Se tá nós tá for bem cara. gostosinho mesmo, nós vai ter três, viu? Eu assisti muito por causa das aulas, mas tamo junto, lindão. Esse Wen tá trolando, mano. Calma. Bard oferenda aí é foda. Que não é sim demais. Já vai cair de boca nele aqui, Maquino. Será que ele tá no low? No low? Olha ah, ah, ele, olha ah, ele! Que claro, ah, ah, Que fofinho, cara! Ah, vamos, Baron, então! Matei, <risos> relaxa. Nossa, ia ser é complicado. Caramba. Hum, mas aí tem flash. Eu vou dar uma buscada de gostoso, se liga. Ó. Ah. Okay. De aí, ah, não, então mano. acho que era meio perigoso. Ai, não sei cara. se dá pra ir Baron, mano. Esse é o eu gosto. Acertei o time do R? Não. Tá sem flash, o ela não É calva, é calva. Não tem, né? Não Nossa. tem. Ah, GG? Ah, não. Acho que eu vou aqui, vamos lá, lá, Renati. Aqui, distrair. tryhard. Ai, que ulti sal. Vai lá, vai. Ah, vai, eu te cheguei mas tá vendo? Não perde é. nada, só bate aí. Tá vambora. Ah, Jogão, pra família. Primeiro Eu do God. dia God. Ô, Renatinho, você dropou nessa gote? Como é que foi? Essa daqui? Não, essa daqui é... É, Smurf, 35 conta. Já dá fila aí, vai que na caixa.